Boa tarde a todos, turma de 2017-2019, que era um nome que eu nunca entendi, e a nova turma que é, recém inicia, e para quem se destina, bom, para as duas se destinam essa aula magna. Senhor ministro, senhor secretário-geral, é uma grande honra para nós termos o ministro abrindo o curso do Rio Branco. Eu me permito até sugerir que isso vire uma tradição a ser fielmente respeitada e que o ministro abra e o secretário-geral feche. Então, já que eu estou com os dois aqui, eu permito me sugerir. Eu acho muito importante para os alunos terem esse contato direto com as chefias da casa. Então, eu espero que vocês aproveitem muito essa oportunidade. O Ernesto, ele é meu contemporâneo, ele era o meu segundo ano, na época que tinha segundo ano. E eu me permito uma pequena digressão, ministro, com a sua permissão, e até por conta de uma das inovações feitas aqui no Rio Branco, que foi a introdução, aliás, muito apreciada, fiz uma comentários informais da matéria de clássicos, e uma segunda inovação que a gente fez, que foi fazer voltar a ser três semestres, de modo que houvesse, inclusive, mais tempo livre durante a semana, que era uma demanda da primeira turma, que tinha um horário extremamente ocupado e não tinha um tempo de ler, refletir e se preparar para as aulas. Então, hoje há mais espaços, mas, em compensação, temos três semestres. Então, acho que essas... A meu ver, são as duas grandes mudanças principais, uma de inspiração e pedido direto do ministro e que as duas, entendo, estão sendo muito bem apreciadas. Então, como eu ia dizendo, o ministro era meu contemporâneo, meu segundo ano, depois fez uma carreira muito variada, começou trabalhando com o Mercosul, escreveu um livro, aliás, com um professor de vocês, o embaixador Sérgio Florencio, sobre o Mercosul, depois fez Bruxelas... Born, Berlim, essa transição, Ottawa, e foi meu ministro conselheiro em Washington. Então, em diferentes momentos da carreira, seja no Rio Branco, seja mais recentemente, eu tive o prazer de trabalhar no segundo caso, sob orientação, porque eu era conselheiro ele era ministro conselheiro, e no Rio Branco como primeiro ano de, de dele. Então, ministro, realmente é um prazer e uma honra ouvi-lo. Eu tenho aqui a casa cheia né, de alunos públicos. É, ansiosos por escutá-lo. E eu, então, desejo a todos uma ótima palestra e, e ficaremos aqui. Acho que imagino depois um pequeno debate. Se você... Sim. Não sei se eu tenho tempo, mas a seu critério. Sim. Então, boa, boa, boa palestra a todos. Boa tarde. Obrigado. Muito Gisela. Uma alegria para mim estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Realmente, né, já tivemos a... Alegria de conviver em vários momentos, desde o Rio Branco, quando o Rio Branco ainda nem era, é, nem era terceiro secretário ainda. Né? Na época, era só aluno do, é, do Rio Branco. E é, foi sempre uma, uma alegria em, em todos esses momentos. Eu, desde essa época, eu sempre sonhava assim, ah, um dia queria dar aula no Rio Branco. Né? e nunca imaginei que a primeira aula no Rio Branco fosse ser nessa, nessa condição. É, e porque sempre achei que... Está ruim o som? Está baixo. O som está baixo. Está tá bom agora? Melhorou? E sempre tive a convicção do caráter absolutamente fundamental da, do Instituto Rio Branco para o conjunto do, do Itamaraty. Né? E, e sempre tive a vontade de poder é, contribuir com alguma experiência, alguma ideia para a, a reflexão que deve ser parte da, do trabalho do, eh, do Instituto Rio Branco e dos alunos do Rio Branco. Eh, eu queria começar dizendo que eh, nós precisamos eh, problematizar a política externa brasileira. Às vezes eu tenho impressão, pelo debate recente, nesses últimos dois meses, um pouco antes, assim, indo até o período da transição, é, tem a impressão de que é, a, a, existe a percepção de uma de que existe uma determinada estrutura chamada política externa brasileira a qual sucessivos é, governos deveriam se adaptar né? é, quando na verdade me parece que é o contrário né Eu acho que é, a política externa deve ser parte de uma é, da estrutura de cada governo e, é, e, e nós é que precisamos é, adaptar a nossa a nossa capacidade de atuação às uh, prioridades e às políticas introduzidas pelo pelo novo governo. Né? Uh, e precisamos fazer política externa e não apenas falar sobre política externa. Uh, esse debate que tem havido sobre política externa no Brasil é um debate feito, a meu ver, para alunos de relações internacionais. E é, Vocês não são alunos de relações internacionais. Isso aqui não é um curso de relações internacionais. É, e alguns diplomatas mais antigos se consideram professores de relações internacionais. E é, se consideram alguns grandes especialistas em relações internacionais. E não são. Né? E nem é isso que eles têm que ser. Nem é isso que nenhum de nós tem que ser, especialista ou comentarista de relações internacionais. É, eu, como sabe aqueles que conhecem minha meu currículo, eu fiz curso de letras na, na UNB, sou formado em letras, e é, sempre gostei de escrever ficção, e é, no curso de letras você estuda teoria literária, né? você não estuda é, técnica literária, porque não se estuda técnica literária. Alguns dizem que sim, mas, na verdade, não. eu acho que podemos fazer uma analogia com isso. Quer dizer, nós estamos aqui para escrever, nós não estamos aqui para estudar a teoria literária. Nós estamos aqui para escrever uma uma obra que outros analisarão ou pensarão do jeito que quiserem. Mas a, a nossa tarefa é de produzir a política externa e não falar sobre ela. Eu vou falar um pouco sobre política externa, então vou me contradizer um pouco. Mas é, é, eu acho também que as pessoas, é, hoje muitas pessoas têm uma necessidade muito grande de colocar rótulos e de fazer comparações, é, e não estão encontrando rótulos, e não estão conseguindo fazer essas comparações. E ficam perdidas, e aí ficam perdidas. É, acho que muitas pessoas estão é, saindo do seu mundinho muito confortável, que viveram durante muito tempo, é, no fundo da caverna, vendo as sombras e, e se relacionando com essas sombras. E, de repente, eu e a nossa equipe estamos tentando puxar essas pessoas para fora e sair para a luz do dia, e né, a claridade dói, né? a claridade dói no olho no começo. É, e cadê meu rótulo, cadê minha cadê, minha, né? cadê meu conceito aqui que eu aplico? Não, não tem, não tem. Nós estamos fazendo, nós não estamos teorizando. É, bom, é, só para finalizar essa introdução... É, eu acho fundamental também dizer o seguinte, é, isso também é, voltando à minha experiência do de, de, de curso de letras, de um professor meu que dizia o seguinte, olha, quem sabe só literatura não sabe nem literatura. Né? E a mesma coisa, quem sabe só diplomacia ou só de relações internacionais não sabe nem diplomacia nem relações internacionais. Né? É, temos que estudar tudo, né? filosofia, história, matemática, biologia, né? é, climatologia cada vez mais é, arte tudo é, para podermos desempenhar essa essa função que a sociedade nos atribui né? é, a diplomacia a meu ver não é uma disciplina do saber nós não estamos aqui para observar nós mesmos trabalhando né? a diplomacia é um ramo da ação humana que utiliza conhecimentos de todas as disciplinas bom é, então, vou falar de política externa, não vou falar que a gente não deve falar, mas vou falar. É, problematizando. Né? É, problemas que é, eu, pessoalmente, identifico muito claramente na, na política externa brasileira recente, alguns anos, algumas décadas. É, em primeiro lugar, a indiferença moral. É, nós nos acostumamos a, a uma política externa é, que não tem bússola moral. Onde não existe bem e mal. Qualquer tentativa de introduzir esse tipo de conceito é chamado de maniqueísmo ou do que quer que seja. E com isso nós navegamos sem bússola nesse universo e nos relacionamos e temos iniciativas sem saber se elas são apontam no sentido do bem ou do mal. Eu acredito que né, cada ser humano né, ninguém é perfeito, então, quando a gente fala isso, às vezes, você está moralizando, né, mas, não, claro, cada um de nós tem é, as suas, é, evidentemente, as suas falhas, então, é, não, não se trata de, de pregar é, determinados valores, mas se trata de reconhecer que no universo existem é, essas, essas direções. Existe um norte moral e existe um sul moral. É, e... Me parece que qualquer atividade humana, seja diplomacia, seja qualquer outra, é, precisa se orientar de acordo com essa com essa bússola. Né? É, a segunda coisa é a indiferença civilizacional. É, é o fato de concebermos o, é, a nossa presença no mundo, como, e a presença de outros países e de outros atores no mundo, como, é, como se tudo fosse a mesma coisa, como se não houvesse... É, como se nós não fizéssemos parte de uma determinada civilização, como se os outros países não, também não fizessem, e, e como se né, todo o universo da cultura fosse uma coisa puramente decorativa, de diferentes estilos arquitetônicos, ou de diferentes... E não é, A é meu ver. a é, é meu ver, é, a dimensão civilizacional, é, as diferenças, a particularidade, é, o espírito de cada, de cada civilização é algo que deveria ser é, determinante. E, e sobretudo... No nosso caso, reconhecer que nós fazemos parte de uma determinada civilização eh, e, e que isso nos impõe um legado e uma responsabilidade eh, que eh, esse indiferentismo tem nos eh, tem nos negado. Eh, o terceiro problema é o comercialismo. Eh, a tendência eh, muito clara na né, nossa política das últimas décadas de ver a política externa apenas como uma política comercial. É... Eh, um comercialismo estranho, porque é um comercialismo que não gerou muitos resultados comerciais em termos de, de acordos ou de de, de de resultados comerciais, mas que nos dominou muito e nos domina hoje de maneira muito clara. Quando você fala da relação do Brasil com um determinado país, a primeira coisa que pensa é na balança comercial. E isso me parece importante, mas é extremamente limitante essa perspectiva. Obrigado. Um quarto problema é o nominalismo. É, eu uso nominalismo, eu uso muitos conceito numa maneira um pouco diferente da, é, é, do termo técnico que, que, que se designa da, do conceito técnico que se designa pelo nome de, de nominalismo em, em filosofia. É, mas acho que o sentido é mais ou menos claro quando a gente fala de nominalismo versus realismo. Quer dizer, nominalismo é a, na política externa tem sido muito claro. É a, a concentração puramente na palavra e no discurso, né? é, sem tanta atenção à realidade por trás desse, é, dessa palavra. Né? É a preocupação muito com o conceito, a preocupação muito com, a, né? com o, o caráter redondo da, da expressão, e, e não tanto com o, que, é, com o que está por trás e com os objetivos de fundo. Né? É, um outro problema é o isolamento do Itamaraty em relação à sociedade brasileira. É, isso é, e todos esses problemas anteriores de certa forma eles é, são reflexo desse isolamento de uma é, de uma casa que passou a viver olhando para dentro de si mesma é, e cada vez mais se sentindo digamos superior aos valores da sociedade brasileira achando que né, uma expressão que eu uso muito, e que o Itamaraty é uma espécie de escritório da ONU no Brasil, que, nós, que a função do Itamaraty é, é disciplinar essas massas é, é, é, é, ignorantes né, nessa concepção e trazer a, a luz dos grandes conceitos internacionais. É, isso me parece um, uma, um problema central na nossa a nossa atividade que precisa ser superada. É, ainda tem mais, tem vários. É, é, isolamento da política externa em relação ao restante das políticas nacionais. É, isso também faz parte dessa desse isolamento em relação à sociedade. É, nós passamos a viver em é, um sistema em que... É, é, parecia que o Itamaraty era uma que a política externa era uma disciplina é, autônoma e aqui nós voltamos aquela problema de não ter da falta do pensamento analógico e, e da falta da, de abertura a, a outras áreas da da, da atividade humana é, é, como se é, né, você tivesse um país onde você tem política, uma política educacional que muda de acordo com o governo, uma política eh, tributária que muda, uma política fiscal que muda de acordo com o governo, mas a política externa é uma coisa que não pode mudar. E aí surgiu esse conceito totalmente pernicioso de políticas de Estado, né, que eu tenho ouvido. Ah, isso aqui não pode mudar, isso aqui é uma política de Estado, isso não existe. Né? Isso não existe. É, todas as políticas são de Estado e o Estado é, se, é, se relaciona com a sociedade através do governo. Né? É, então, é, posições de Estado, melhor dizendo, é, no sentido de que são posições que não podem mudar, que pertencem ao Estado, que não pertencem ao, é, ao governo. Ou seja, houve uma despolitização da política externa. Né? Porque o que é política? política vem de polis, né? quer dizer, é a, é a comunidade. política é a, é a discussão, é, a comunidade discutindo os seus destinos, os seus valores, as suas, é, as suas prioridades. E, e, quando você coloca um determinado ramo da atividade dessa sociedade fora da, da discussão, você está despolitizando é, essa, esse ramo. Né? É, é, um, outro, um outro problema é, é o que eu chamo tematismo, que é, é dividir a realidade, a nossa atividade, em temas. Então, é, é, isso cada vez mais é, fragmenta a nossa. A nossa atividade. Ah, qual é seu tema? Qual é o tema que você acompanha? Qual é o que tema que você está tratando aqui? Claro, precisa, né, o pensamento para se organizar precisa se, se dividir de uma certa maneira. Mas uh, o que houve foi um isolamento também de cada um desses temas né, eh, que passam a não se comunicar. E dentro da cabeça de cada um de nós, esses, esses temas muitas vezes não se comunicam. Né? Uh, e passamos a organizar a nossa, a nossa atividade uh, de uma maneira totalmente fragmentada, que aí não é só um problema com tudo isso aqui. Não é apenas um problema nem só do Itamaraty dentro do Brasil, nem só do Brasil no mundo. Isso aqui faz parte, vou falar um pouco depois disso, da, de uma tendência mundial de fragmentação do, do pensamento. Eu achava que isso aqui ia dar cinco minutos. Quanto tempo já deu? Tenho... Não, tudo bem. Está indo bem? Nossa, isso. Minuto de ministro mais <risos> então, <acho que, risos> bom Nossa é... tem muita coisa Sim, com tá bom é... bom então vamos lá o último problema o último não mas assim é... <risos> que é, é a, a compra da, da agenda globalista Eu vou falar um pouco depois da minha concepção de globalismo é... por meio de uma falsa concepção é... de conceitos como universalismo ou multilateralismo né? é... É muito dito que a política externa brasileira se define pelo universalismo e pelo multilateralismo. Para mim isso é não dizer nada, porque é, isso é dizer assim, olha, quem não tem personalidade copia a personalidade dos outros. Não tem nada contra o universalismo, né? no sentido de ter boas relações com todos os países. Mas, é, num certo sentido, o universalismo vem a significar aqui a doutrina da indiferença, né? o apagamento das nossas identidades. E o multilateralismo veio, estranhamente, a significar uma determinada, um determinado conteúdo, quando o multilateralismo não é conteúdo de nada. O, os fóruns multilaterais deveriam ser um instrumento para a promoção de determinadas ideias, determinados conceitos. Bom, é, e é um universalismo curioso, esse que se disse que era praticado pelo Brasil, é, porque é um universalismo onde pode tudo menos cooperar com os Estados Unidos. É muito engraçado. É... é Todo mundo, tudo, qualquer, eu observando muito isso ultimamente, né? qualquer iniciativa de política externa, ah, tá ótimo, até que entra nos Estados Unidos, até que entra qualquer iniciativa de cooperação com os americanos, Aí não pode mais. Eu vi muito isso na questão da crise da Venezuela, tal como ela era tratada até 31 de dezembro do ano passado, que eu acompanhava muito pela vertente da da OIA. Eu, enfim, outras pessoas fizemos muito esforço para que o tema da Venezuela fosse virasse uma prioridade na OEA, conseguimos até um certo ponto, o Brasil teve uma atuação, tentou ter uma atuação mais incisiva nesse tema da Venezuela na OEA, até que os Estados Unidos começaram a atuar mais na OEA. E aí eu comecei a ouvir e assim, não, agora não pode. Ah, não, mas os americanos estão nessa proposta? Ah, não, então nós não... E aí começou-se, assim, infelizmente, na última fase do do último governo uma política de normalização das relações com, eh, com a Venezuela da qual nós estamos eh, ainda sofrendo algumas eh, consequências eh, pelo fato de que né, com, a, com a mudança de posição algumas pessoas estão se acostumando com essa com essa doutrina eh, eh, estranha de que eh, tínhamos que normalizar de certa forma as relações com o governo fascínico como da Venezuela pelo simples fato de que nós temos fronteira com eles esse é outra, eh, é outro outro fim eh, problema seríssimo da nossa da nossa política recente, enfim, mas então é um, era um universalismo muito capenga, né? É, onde na verdade se escondia um, é, uma certa teoria é, de que é, enfim qualquer relação com os Estados Unidos é, é algum tipo de subserviência ou alinhamento automático, algo que nós estamos é, né? hoje dá lugar a certas críticas completamente infundadas. Né? E, é, a força desse universalismo e multilateralismo, né, e a força de olharmos só para dentro, é, nós descumprimos o lema do Barão, e nós nos esquecemos da pátria. Né. É, o, vamos falar do Barão. O grande ciclo da definição né, do, do espaço nacional foi conduzido, em grande parte, pela diplomacia brasileira, desde os primórdios da, da Independência até o Barão. Né. Esse foi o primeiro ciclo da nossa, da nossa diplomacia e foi bem sucedido. Né? Foi esse ciclo que deu crédito ao Itamaraty como uma instituição fundamental da nacionalidade brasileira. Né? Não foi o um universalismo, nem o um multilateralismo, nem a capacidade de gerar consensos, nem equilíbrios, né? mas a capacidade de defender e definir as fronteiras físicas da pátria que fizeram o nome do Itamaraty nesse primeiro ciclo. Né? Depois começou um segundo ciclo, mais ou menos desde a época do Barão até agora recentemente. Né? É, que é, teve talvez como seu seu centro a, a ideia do desenvolvimento. Né? tem se dito que a principal função, a principal contribuição da, da Itamaraty, da diplomacia brasileira para a, para o país nessa, nesses últimos 100 anos, digamos, mais ou menos, foi a, a, a contribuição para o processo de desenvolvimento. E esse não foi inteiramente bem sucedido. É, houve algumas algumas coisas positivas mas é, houve apostas completamente equivocadas principalmente a partir dos anos 50 e mais ainda a partir dos anos 70 né? é, onde, quando começou a aposta no terceiro mundismo no anti-americanismo e no anti ocidentalismo ou, ou no pós ocidentalismo mais recentemente né? é, uma aposta em parceiros que não foram capazes de nos ajudar no desenvolvimento por né? é, é, por causa dessa, dessa aposta equivocada, talvez é que se explique que o Brasil, é, que foi o país que mais cresceu no mundo, é, mais ou menos entre 1900 e 1975, quando seu principal parceiro de desenvolvimento eram os Estados Unidos da América, depois estagnou, quando, é, começou a fazer, é, quando desprezou essa parceria com os Estados Unidos e passou a, a buscar a Europa ou uma integração latino-americana é, sem sem uma integração com, com o restante do mundo e mais recentemente a aposta no mundo pós-americano do eh, dos Brics que é um enfim, é um parceiro eh, extremamente importante mas que eh, eh, de repente virou assim o né, a, a, passou-se acreditar que seria grande eh, o grande parceiro econômico do Brasil, e tem sido, por exemplo, a China, o principal parceiro comercial, e, coincidência ou não, eh, tem sido um período de estagnação eh, do Brasil, Na, justamente nessa, eh, nessa vertente econômica que deveria ter sido, que se propôs a ser o, o centro desse, eh, desse ciclo. É, né? Então, como, se o primeiro foi o ciclo do Barão do Rio Branco, eu diria que esse segundo foi o o Ciclo do Barão de Münchhausen, não sei se vocês conhecem o Barão de Münchhausen, né, que é um personagem da literatura alemã do século XVIII, é, ele, é, que era um... É, uh, A ficção contava suas próprias aventuras totalmente né, exageradas, mentirosas, então ele conta em determinado momento que ele é, caiu num, numa areia movediça, durante uma determinada aventura, e estava lá sozinho, não tinha como... Então, ele pegou pela própria trança do cabelo, assim, e se puxou a si mesmo da, da areia movediça e conseguiu sair. Isso é o que se tentou fazer nesse segundo ciclo. Quer dizer, né? o Brasil com parceiros errados tentando se puxar a si mesmo para o desenvolvimento, é, sem, é, e, sem evidentemente, conseguir sozinho sair dessa, dessa estagnação. Enfim... É, é interessante notar que o período do PT no poder foi, na diplomacia, como em outras coisas, parte integrante desse segundo ciclo, e não um parêntese. Né? Ele talvez tenha exacerbado alguns aspectos equivocados desse período, mas foi parte do mesmo processo de apostas equivocadas, e, e, e é interessante porque é curioso que, é, na, naquela época a política do PT era muito criticada como sendo uma política ideológica, o que realmente era, uma política que buscava parcerias, que não traziam nada ao Brasil. E agora, as mesmas pessoas que criticavam a política do PT assumem essa política, esse período do PT, como parte de uma política normal, como parte da Gáser, ah, que estamos mudando a política brasileira desde gás Estamos mudando a política brasileira desde gás Mas é interessante, porque colocam um o PT, que era tão criticada a política ideológica do PT, né? agora faz parte da política externa normal, dessa, política, dessa estrutura imutável das, das políticas de Estado. Né? De repente, virou é, virou é, algo totalmente palatável, né? é, e, o que é verdade, para mim, essa, esse período do PT faz parte, porque o governo PT e os governos que o cercaram são, é, são todos parte do mesmo sistema que nós estamos quebrando. É, é, enfim, então isso, isso comprova né, que todas as políticas externas dessas últimas décadas são essencialmente a mesma. Né? É, e agora é curioso, porque os petistas e os antigos críticos do PT se unem em, em criticar a política que nós estamos querendo fazer, porque finalmente nós representamos algo novo. Né? Algo que ameaça aquele grande consenso do que eu já tinha falado. Bom, é, então, nós tivemos o ciclo do Barão de Rio Branco, que deu certo, e o ciclo do Barão de Binfhausen, que não deu certo, né, que não conseguiu ajudar o Brasil naquilo que se propôs. E esse segundo ciclo acabou. Esse segundo ciclo acabou porque o povo brasileiro se cansou. O povo brasileiro se cansou de sacrificar seus valores, né, que são essencialmente liberais e ocidentais, em nome de um crescimento econômico que não veio nunca. Uh, o povo agora quer crescimento e identidade nacional e defesa dos seus valores. Uh, essa questão de valores, eu não quero entrar muito nisso, não tenho muito tempo, talvez em outra aula a gente pudesse falar, porque... É, mas, enfim, é, para dizer o seguinte, é, é, o, o, o pensamento humano ele é essencialmente valorativo, né? é, é, a gente se mover também, voltando àquela questão da indiferença moral, é, o, o, navegar num mundo sem valores é, é totalmente contrário ao, à essência do ser humano, ao meu ver. É, e o Brasil vinha fazendo uma política externa que, que não pensava, que não valorava e que não, e que não escolhia. E quando escolhia, escolhia errado. Enfim, é, é, deixa eu pular aqui umas coisinhas que eu tinha colocado. É, Agora, é importante notar também o seguinte, é, essa política externa recente é, fazia parte de um sistema. Né? De certa forma, ela estava isolada da sociedade, mas ela não estava isolada do sistema político, desse sistema político, da, da velha política, como nós chamamos hoje, não tão velha, né, porque ainda está por aí, mas que, que durante tanto tempo sufocou a nação brasileira, que sufocou a economia brasileira, que sufocou a alma brasileira, é, e, e que isolou o Brasil é, de si mesmo, mais do que... do de outros parceiros é, ao redor do mundo. É, então, é, um, um governo que veio se propondo a, a romper esse sistema, porque os brasileiros queriam a ruptura desse sistema, é, tem a obrigação de trabalhar nesse mesmo sentido é, em relação à política externa. É, hoje mesmo recebi uma mensagem do, do presidente sobre um outro tema, mas... É, dizendo assim, nós viemos para fazer diferente. Nós viemos para fazer diferente. isso é uma instrução muito clara e uma determinação muito clara do que quer eh, o, o povo brasileiro. Eh, o, eh, o embaixador Recupero, ele, acho que ele tentou resumir esse, esses dois eh, ciclos anteriores da política brasileira no, no seu livro A Diplomacia na Construção do Brasil. É, a diplomacia realmente foi parte da construção do Brasil no primeiro ciclo e tentou ser no segundo, mas, como eu dizia, não conseguiu. É, então, é, nós temos que repensar essa, esse conceito da diplomacia na construção do Brasil. E hoje, eu acho que é preciso inverter esse título né? e, e inverter essa lógica é, da qual né, o embaixador Recupera é, é, um, é um representante é, e começar uma nova etapa que é o Brasil na construção da diplomacia. É, isso é aquilo que nós nos propomos, é escutar a alma brasileira e não pretender que nós sabemos o que é a alma brasileira e ditá-la é, aos nossos compatriotas. É preciso abrir um novo ciclo, e nós é, temos a certeza de que nós temos o um mandato, a obrigação de tentar abrir esse novo ciclo, porque ele faz parte de um, de um processo nacional. Obrigado. É, eu acho que nós podemos é, tentar resumir é, ou, ou, conceito, ou é, tentar encontrar é, duas palavras, dois conceitos para é, dizer que são os eixos desse, desse novo ciclo que nós nos propomos. Liberdade e grandeza. É, liberdade e grandeza tem a ver com a, a, uma união necessária, é, entre o conservadorismo e o liberalismo. É, eu acredito que somente uma é, união e uma coesão da, dos valores, princípios liberais e conservadores é, pode levar o Brasil para frente e pode levar o mundo para frente. É, somente sobre um substrato nacional coerente, como aquele que é pregado... É, pelas doutrinas conservadoras é que a economia liberal pode funcionar a favor do ser humano, e não somente como um instrumento materialista de automação do indivíduo. É, o sentimento nacional, a meu ver, é a única maneira de recuperar é, para o, os valores humanos é, o comando da economia liberal globalizada. É, entraríamos um pouco na questão do do globalismo. Se der, depois eu volto um pouco isso no, no fim. Mas, basicamente, a ideia é essa, é de que a partir dos anos 90, depois da queda do Muro de Berlim, etc., o que aconteceu? Aconteceu um processo de globalização econômica que foi cada vez mais capturado por uma ideologia marxista ou pós-marxista. Essa é a teoria do globalismo que eu acho totalmente pertinente, porque é isso que a gente verifica. Né? Verifica que, através de todos os mecanismos do marxismo cultural, o processo de globalização passou a servir a objetivos completamente diferentes daqueles que se imaginavam. Por quê? Porque a economia capitalista ela é uma, ela não é um sistema de pensamento, ela é, uma, é um funcionamento da economia. Então, ela é permeável a ser capturada por qualquer ideia que chegue e que consiga é, controlá-la. Né? É, e o que aconteceu nesse, nesse período de ascensão do, do globalismo foi isso, que essas forças ideológicas elas se, se deram conta de que é, você não precisa controlar os meios de produção econômica quando você controla os meios de produção de ideias. Né? porque você não precisa controlar as máquinas quando você controla a cabeça de quem controla as máquinas, etc. É, e a única maneira de escapar a isso é de você retornar a um é, digamos, a uma supremacia é, da, dos valores humanos, dos valores humanistas, que é uma versão os valores conservadores, sobre a, a, a globalização. Então essa é, a, é um pouco a, a essência do que eu acredito que está acontecendo no no mundo e, e diante da qual e, esses esses valores de, de liberdade e grandeza se, se erguem. É, quando a gente fala de liberdade, liberdade em todas as frentes, né? liberdade econômica, liberdade social, liberdade espiritual. Né? É, hoje existe no mundo um, um modelo de, de sociedade fechada, é, que está competindo abertamente com a sociedade liberal e ninguém se dá conta. Né? É, isso eu tenho visto muito claramente, eu vi, por exemplo, em Davos, né? nas discussões as pessoas achando que ah sim a economia liberal a ordem global liberal está correndo perigo eles acham que o perigo são os Estados Unidos né? e, e não enxergam que enfim existe um, um outro modelo em um outro lugar é, que não é um modelo liberal para nada e que no entanto é, vem ganhando poder dentro desse desse esquema liberal depois também podemos falar um pouco mais disso bom é, e grandeza. Né? O que grandeza? Grandeza no sentido de que tudo aquilo que na vida política, individual, eh, transcende o mecanicismo e verticaliza o indivíduo eh, e a sociedade. É, é, e tenho que pular uma porção de coisas. É, a grandeza ela está associada, a, ou pode ser associada, a, a, ao conceito de glória. Eu queria aqui mencionar sugeri a leitura do, do livro é, O Reino e a Glória, né, do George Agamben. É, que tem várias coisas com as quais não concordo em absoluto, mas é interessante porque Agamben ele divide o poder em dois aspectos, né, o reino e a glória. É, o reino é mais o aspecto do poder coercitivo e a glória é aquilo que nós podemos chamar o poder mobilizador. Né. É, as sociedades tecnocráticas, como aquela em que a nossa e outras estavam se tornando, elas vivem exclusivamente na esfera do reino, né, do poder coercitivo. E elas acabam definhando. Né. As sociedades que se abrem e se verticalizam para essa dimensão da glória, do poder transcendente, se você quiser, ou do poder mobilizador, são aquelas que prosperam, ou que pelo menos tentam tentam prosperar. eu acho que querer grandeza é fundamental para uma nação, é fundamental para o ser humano. A grandeza é fundamental para o espírito humano, é a aspiração, que eh, abre o ser humano para fora da sua casca e eh, o coloca eh, numa outra posição diante da, eh, da realidade. E eh, acho que nesses dois conceitos, liberdade e grandeza, é que o projeto do ser humano integral ganha a dignidade e, e, e se conjuga. Eh, e há uma conjunção entre esse projeto para o indivíduo e para a nação. Eu acho que são eh, é onde há o entrecruzamento entre a, eh, entre a posição do indivíduo e da nação, diante da, da realidade. É, o que isso significa na, na nossa política externa? Estou, estou chegando mais perto do fim. É, o que significa o fato de que nós queremos fazer uma política externa que seja libertadora e que aspire à grandeza? Significa, por exemplo, que nós queremos promover a democracia. É, não simplesmente no discurso, né? É, é, mas por uma uh, convicção muito mais íntima, no caso da Venezuela, por exemplo, né? uh, onde todos esses vícios uh, recentes da nossa política externa apontam a indiferença moral, uh, o comercialismo, etc., etc. Né? Uh, uh, a ideia de que a política externa é algo separado do restante da realidade não é. Né? Uh, caso Venezuela não é um tema de política externa, é um tema de sofrimento humano no qual nós, através da política externa, podemos fazer alguma coisa e temos a obrigação de fazer alguma coisa, tanto é, por um dever moral quanto por um interesse é, mais direto de segurança nacional, por exemplo, do Brasil que se vê, que se vê ameaçado. É, esses conceitos significam que nós queremos um Brasil com maior capacidade de defesa e temos que trabalhar com isso com os países, com os parceiros que têm condições eh, de nos ajudar a aumentar a nossa capacidade de defesa. Eh, liberdade, grandeza e integração da política externa em um projeto de nação significam, por exemplo, a política externa como parte de um processo efetivo de abertura eh, econômica e não um processo eh, eh, um pouco para inglês ver, de abertura econômica como nós tivemos recentemente. Eh, eh, Significa buscar a capacitação tecnológica em parcerias que nos tragam inovação e tecnologia. Significa, por exemplo, trabalhar pela liberdade da internet, que é algo que nós queremos fazer muito, em todas as frentes. É algo fundamental, absolutamente fundamental para o futuro da sociedade democrática, porque hoje metade da nossa vida se passa no mundo real e metade se passa no mundo virtual, ou mais da metade. Né? E nós não estamos trabalhando suficientemente em promover os valores humanos, os valores de democracia, os valores de liberdade na, nessa esfera virtual. Precisamos fazê-lo. O Brasil tem a responsabilidade, a capacidade eh, de fazê-lo. É, é, é, o... O povo brasileiro ele não quer que nós façamos, eu tenho certeza disso, não quer que nós façamos simplesmente mais uma bela variação sobre o tema da última resolução da ONU. Né? Ele quer parcerias efetivas e quer a defesa efetiva dos seus valores, das suas ideias. Né? O povo brasileiro não é materialista, ao contrário da maneira pela qual a nossa diplomacia recente tendia a concebê lo Nosso povo tem opções morais muito claras. Nós precisamos entendê-las e não... Pretender dar uma alma ao nosso povo, e sim, escutar a alma do nosso povo. É, e, enfim, é, nós precisamos, sobretudo, já falei um pouco disso, urgentemente, reassociar esse universo dos valores ao universo da, da economia. Isso é um problema não só do Brasil, como eu dizia, é um problema mundial. É, o fato de que, nesses últimos 20, 30 anos, é, é, com essa ocupação, digamos, da do processo de globalização econômica por ideias que são, a meu ver, completamente anti-humanas e anti-humanistas. É, o, todo o universo dos valores definhou completamente e, e nós passamos a é, viver num mundo onde... Se, é, a evolução das coisas é ditada pela competitividade econômica e comercial, eh, e o universo dos valores é cada vez mais considerado algo eh, que deve existir apenas na cabeça do indivíduo, e cada vez menos dentro da própria cabeça do indivíduo, e não se manifestar na sociedade. Ora, eh, né, o, de novo, aquela questão da fragmentação e, e da eh, separação entre a esfera individual e a esfera social, isso é, um, eh, é o completamente contrário à... A, a, ao espírito humano. O espírito humano ele quer que os seus valores reflitam em toda a, a sua atividade e não dizer, não, isso aqui é economia, aqui você não pode uh, falar dos seus valores. Enfim. Uh, uh, eu dizia que, outro dia, em algum lugar, que uh, em relação a essa, uh, essa questão do, do economicismo e do comercialismo, que o Brasil, sim, nós queremos vender, por exemplo, soja e minério de ferro mas nós não vamos vender a nossa alma. Né? É, e isso é um princípio muito claro que nós temos muito presente. Né? É, muita gente quer que nós vendamos a nossa alma, e muita gente não acha que nós tenhamos nenhuma alma para vender né? é, e, e querem reduzir a nossa política externa a simplesmente uma, uma questão comercial. Isso não vai acontecer. É, é, a, a, economia, a economia liberal internacional ela estava virando... Isso esse é um conceito do outro escritor, um escritor francês, Rémy Bragg, que eu recomendo muito também. É, numa Eu não tenho aqui o texto, porque é um texto de uma entrevista que eu li uma vez, não está em nenhum livro dele, eu não localizei. Mas ele diz mais ou menos o seguinte, que a, a, a modernidade é um táxi. É, acho que a gente pode dizer também que a, a economia global, a globalização é um táxi. É, quem entrar, diz para onde ela vai. É... Ou seja, ela não tem uma direção em si mesma. E é isso que nós precisamos mudar. Quer dizer, nós precisamos. Porque o passageiro que entrou nesse táxi, me parece que é um passageiro que está levando o mundo para um abismo e que vinha levando o Brasil para um abismo. Então, nós precisamos substituir esse passageiro e substituir a direção desse, desse táxi que é a globalização e a economia globalizada. Queria dizer o seguinte também: muita gente acha que, que o governo Bolsonaro é um táxi acha que o táxi chegou porque a eleição foi ganha e que agora é entrar nesse táxi e conduzir para onde ele quer não é assim né? não é um táxi é, o presidente é que faz o caminho é, não é simplesmente um a seleção não foi simplesmente um instrumento para que é, outros interesses é, ocupem o ocupem e, e, e levem para para outro lugar a direção é muito clara e ela é dada pelo presidente da república é, Bom, é, eu queria terminar dizendo o seguinte. É, é, sobre a, a geração de vocês que estão chegando, que estão começando. Né, é, um, um pedido, um apelo que eu faço para vocês. Não sejam uma geração que nasce com medo. Tá. É, eu acho que é, vocês estão chegando... É, navegando em meio a toda uma série de preconceitos que estão sendo é, inculcados em vocês, por, é, pela imprensa, etc., é, por um, é, uma, uma série de representantes dessa, desse fim do segundo ciclo da diplomacia brasileira, que está terminando. Né? É, que acho que eu classifico como uma austera apagada e viu tristeza, para citar um verso de Camões. É, e, e que produziu esse ensimesmamento. Quer dizer, rompam essa coisa. É, não nasçam como diplomatas genéricos. Né? Não nasçam satisfeitos com a com a aguinha rala de uma tradição diplomática completamente depauperada. É, eu penso, por exemplo, numa, numa frase de Rainer Maria Rilke, que dizia uma coisa assim, eu também não encontrei a citação, então vou citar de memória. É, mas ele dizia assim, que a nossa concepção de Deus está para Deus como chá feito de uma folha de papel guardada numa gaveta, ao lado de um velho saquinho de chá, do qual já se fez chá três vezes. Esse é o chá que estava sendo servido a vocês, dizendo que é chá. Essa é a política externa que estava sendo servida a vocês, dizendo que é política externa. Tá? Vamos tentar tomar um chá um pouquinho mais forte. Eu penso também é, nesses versos de Hilton, que, é, que diz o seguinte... O que nos protege é a nossa desproteção. Ou aquilo que nos guarda é a nossa exposição. É, é, a gente precisa se expor, a gente precisa se desproteger para conseguir criar alguma coisa, para conseguir ser alguma coisa. E ainda, Rilke. Wo ist, wächst das auch. É, ali onde há perigo, ali também surge o que salva. É, perigo? É, perigo. Né? Se não enfrentar, também não corre perigo, mas é, não deve não terá muita graça e vamos ficar tomando aquele chazinho ralo. É, Para terminar, é, alguns querem que a política externa brasileira seja um aquário. Né? Querem ficar olhando aqueles peixinhos decorativos, inofensivos, e colocando comidinha, peixinhos nadando, aqueles, nadando entre aqueles... Coisinhas de naufrágio, assim, né? Bom, eu acho que nós devemos quebrar esse aquário, abandonar esse aquário, mergulhar no oceano. O oceano com seus perigos e com as suas maravilhas. O oceano da realidade integral, onde a política externa não é um joguinho acadêmico, mas um combate. Um combate que é parte do combate pelo futuro da humanidade. Um é, combate para saber se o homem será um ser vertical ou horizontal. É o oceano do pensamento, em última instância. É, nós precisamos quebrar esse aquário e nadar no oceano das ideias, e, a meu ver, é isso que significa esse conceito, esses conceitos de liberdade e de grandeza. Vocês, vocês podem fazer parte da construção de um novo ciclo de política externa, ou podem ficar repetindo as platitudes do grande consenso. Vocês podem fazer do Itamaraty novamente parte do nosso projeto de nação, uma nação, uma nação livre e grande. Obrigado. Muito obrigada, ministro. Como eu tinha dito, acho que é de extremo. Opa, talvez. Tá ok extremo valor para os alunos ouvirem diretamente do, do chefe de todos nós a sua visão de política externa. Eu sei que a classe é muito perguntadora, pelo menos a que eu conheço melhor. Eu tenho perguntas, mas eu vou deixar para eles. Se não tiverem, eu tenho uma pergunta, mas vou abrir para os alunos a quem se destina esse, esse evento. Então, sei, então. é, alô? Antes de qualquer coisa, muito obrigado, ministro pela presença, secretário. geral É uma honra poder estar na presença do senhor e, acima de tudo, debater esse momento tão importante da política externa brasileira. Eu queria fazer uma pergunta, talvez um pouco teórica, mas, lendo os textos do senhor e acompanhando os seus discursos, é, talvez, acho que acredito que faz todo sentido. É, desde o discurso seu de posse, eu percebi a presença de um autor muito forte, e, para mim, é o filósofo mais importante do século XX, que é o Heidegger. O senhor não citou o Heidegger naquela ocasião, mas, claramente, o senhor é um leitor do Heidegger. A associação entre verdade e liberdade foi está, está lá no conceito de verdade do Heidegger. Né? Aqui também o senhor citou um autor, em certa medida, heideggeriano, que é o Agamben. Ele tem até um livro sobre o Heidegger, que é o Aberto, não exatamente o Reino e a Glória. E eu queria saber, especificamente do senhor, se faz algum sentido o projeto o projeto político do Heidegger no sentido de questionamento do edifício da metafísica mesmo, e até, em alguma medida, o questionamento da própria modernidade, enquanto a visão de política externa do senhor, se isso faz algum sentido. Obrigado. É... Inclusive, hoje, essa... Esse primeiro verso do Rio, que é, evidentemente é, é do poema que ele analisa, no, que o Heidegger analisa no, no ensaio Votsudista. Né? É, foi lá que me chamou a atenção, é uma das melhores coisas que eu já li aliás, é, na vida: é o, é esse Votsudista, né? para que poetas? É, e essa análise do. É, aquilo que nos protege a nossa desproteção. Enfim. É, é, não, acho que Heidegger é absolutamente essencial para. A minha maneira de pensar e, e, e para a abertura de, de horizontes, eu uh, comecei a entender que eu não entendia uma série de coisas quando eu comecei a ler Heidegger. Enfim, em questão da modernidade, é claro que uh, a modernidade teve vários questionamentos, né? foi questionada de várias maneiras diferentes. Uh, ao longo do século XX e, é, e o questionamento Heideggeriano talvez seja um dos, um dos principais, né, que deu tantas que deu tantas correntes. É, e, e eu acho ele é, fundamental, mas ao mesmo tempo, é, como é que eu vou dizer, é, de maneira claro muito modesta, né, Enfim, é impossível fazer um círculo ao redor de Heidegger, né? você tem um universo que é praticamente em circunnavegável, né? é, é, mas eu acho que hoje é possível uma certa é, superação, talvez, de algumas coisas, é, através de um aprofundamento de certas ideias de, de Heidegger, no seguinte sentido. É, é, tentar fazer essa é, amálgama da, é, digamos, do, do pensamento conservador, chamemos assim, com a modernidade liberal. Acho que isso é a nossa tarefa essencial, talvez, hoje, não só do Brasil, acho que todo mundo que pensa um futuro melhor para, para o mundo. É, é, ou seja, não rejeitar, porque é, né, a rejeição da, da modernidade liberal ela pode conduzir realmente a soluções totalitárias, que a gente, de forma nenhuma, comunga. É, ao mesmo tempo, é, como eu dizia, dizer, deixar a modernidade liberal sozinha, sem conteúdo, vai entrar alguém no táxi. Né? E, enfim, eu pessoalmente não acho legal essas pessoas que entram no táxi e querem conduzir a, a sociedade. Eu acho que realmente há um, uma condução, é, da, se você gestar a economia liberal sozinha, a modernidade liberal sozinha, é, ela acaba indo também para o um totalitarismo. Né? Esse que é o problema. Porque ela não fica sozinha, porque ela acaba sendo tomada... É, por um projeto que você pode chamar de projeto revolucionário, projeto comunista, projeto marxista, etc., mas que existe que está aí. Bom, é, então, é, eu acho que Heidegger tem, tem o lado da, da contestação da, da da modernidade liberal, é fundamental para, de certa forma, desconstruí-la, né? mas hoje acho que a nossa tarefa é, é reocupá-la é, a partir de é, talvez de um novo começo, como diz o Uh, o próprio Heidegger. eu acho que o, uh, o apelo dele é aquele que eu também citei no em algum lugar, que é o famoso no noch ein Gott kann uns retten, né? somente um Deus pode ainda nos salvar. Né? Que, aliás, eu já comecei a escrever um, algo sobre isso, depois... Ah, você não pode... publicar é, é, Quem é esse Deus que ainda pode nos salvar? É, eu tenho a minha ideia, como vocês podem imaginar qual é. é mas uh, uh, eu acho que... Uh, quer dizer, no caso, esse Ein Gott... Uh, você pode entender como realmente a recuperação de todo esse universo, chamemos assim, tradicional, conservador, etc., né? reocupando a, a, a, o controle, digamos, da, da modernidade. Então, acho que isso, né, de maneira muito, né, muito mal expressa aqui, mas é o que eu imaginaria como, digamos, essa, essa tarefa de leitura de Heidegger e, ao mesmo tempo, não digo superação, mas de... É, né, oh, Heidegger! Vem cá, não é só criticar né, a modernidade. Ele mesmo, eu acho que apontou nessa linha no, no final da vida. Boa tarde, ministro. Boa tarde, secretário-geral, embaixador para Padovan. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Para nós é muito bom. Né? É. O senhor mencionou, dentro dos problemas identificados na, na política externa brasileira, o isolamento do Itamaraty em relação à nossa sociedade, sociedade brasileira. E esse é um, um tema que me pareceu muito interessante, porque eu, eu acho que nós que estamos chegando sentimos isso muito na pele. Né? Sentimos, não só talvez nós não, não entendamos bem a sociedade brasileira, não, não dialoguemos bem com a sociedade brasileira, mas sentimos que a sociedade brasileira muitas vezes... Não nos conhece. É, eu digo isso porque, é, acho que é um sentimento que talvez os colegas compartilhem, quando a gente anuncia as pessoas que não são, são próximas lá. Foi aprovado no concurso, virei diplomata. Uhum. Inicialmente é uma admiração que eu acho até excessiva, de repente você vira um ídolo da sua turma, mas ninguém sabe o que você faz. Né? E, e eu até brinquei com os colegas outro dia que Sim. uma coisa é a dificuldade de ensinar para minha filha, que tem três anos, me perguntou outro dia, papai, o que é um diplomata? E eu não soube explicar para ela, que tem três anos de idade. Mas eu, ao mesmo tempo, preciso explicar isso para os meus colegas, meus amigos, né? e minha família. Então, a minha pergunta é: como o senhor vê, acredita que o Itamaraty possa trabalhar para se abrir para a sociedade brasileira e para dialogar e se apresentar à sociedade brasileira como uma. uma um condutor um, um, um, um da política externa brasileira. Obrigado. É Esse é um desafio fundamental, absolutamente fundamental. É, eu acho que a gente tem que é, realmente pensar, e já estamos pensando, né, um programa de... É, para atender a isso, né. isso é muito a razão pela qual a, a gente criou a, a Secretaria de, de Comunicação, com a embaixadora Márcia, à frente, é tentar integrar todos os uh, instrumentos que a gente tem de, de contato uh, com a sociedade. Enfim, um deles é o Rio Branco, acho que é um instrumento fundamental. Uh, FUNAG, IPRI, etc. Uh, e, inclusive, criar, isso é uma coisa que está em processo, né, criar um, um Instituto de, de Cultura e Língua Brasileira no exterior, reunindo os atuais Centros de Estudos Brasileiros, mas com uma outra roupagem, uma outra, uma outra dimensão. Enfim, uh, tudo isso para tentar ter... Uh, usar melhores instrumentos que a gente tem para esse tipo de, de abertura. Eu acho que é uma tarefa institucional, é uma tarefa que é muito... Enfim, no caso do ministro, enfim, procurado realmente ter o maior contato possível fora do ministério. Isso a gente se dá muito, talvez, pelo contato com com o Congresso, que é uma coisa fundamental para você, né? representante do povo, uh, e, e diversificar isso, mas é, há muitíssimo a ser feito. Há muitíssimo a ser feito. Uh, ah, a gente está distribuindo aí um... É aquele aí, papel? Isso. É, só para interromper. É, não, o, o conselheiro Alberto, a gente fez uma... Quer dizer, ele, a equipe dele fizeram uma, um apanhado de... Enfim, coisas que já aconteceu, não quero chamar de realizações, enfim, mas seria um pouco pretencioso, mas de é, assim, muito é, coisas que já fizemos nesse nesses primeiros 70 dias de, de administração. Só para dar uma ideia, de, né, às vezes é, as coisas chegam é, completamente desencontradas e fragmentadas pela imprensa ou por outras fontes, é, de coisas que nós temos tentado, tentado fazer, só para dar uma ideia. enfim, Mas voltando, eu acho que então há uma tarefa institucional e, né, é, de abertura para a sociedade e é uma tarefa individual também de cada um de nós de procurar ter esse tipo de é, de abertura né é, eu eu acho que isso se dá muito hoje muito claramente pelas pelas redes sociais como vocês sabem eu tenho procurado usar muito uh, o Twitter é um instrumento uh, fundamental claro que é, o Twitter é uma certa é uma certa sociedade né As pessoas que mas acho que cada vez mais é uma janela muito muito importante, né? é aquele negócio, né? Eu, enfim, também tende a concentrar opiniões extremas, né? No, nos comentários, ao, aos tweets, que talvez não sejam nem sempre, sempre totalmente representativas, né? então às vezes, né? Eu coloco um tweet assim, eu, aí eu vou lendo assim, né, os comentários, pô, legal, bacana, aí vem um assim, né? chamando das piores coisas, né? aí eu paro também, né? Já que ninguém, né? ninguém, mas é, é, é, mas, às é, é, é, vezes, aparece um comentário assim, uma coisa de, uma, de uma, Geralmente, são coisas ou muito positivas ou muito negativas. Às né? é, vezes, aparece algo que eu né, valorizo, claro, valorizo mais as positivas. Né? Mas, é, aparecem coisas extremamente interessantes, de, de, de o so, que são as preocupações da das pessoas, o que, que é a visão das pessoas de, de política externa. E eu me dei conta do seguinte, quer dizer, a, o, interesse, o grau de interesse... É, pela política externa hoje é imensamente maior do que eu vi não é porque eu estou aqui não é porque eu acho que é o momento da sociedade brasileira e é o momento desse governo há é, é um interesse extremamente mais é, intenso do que do que existia no passado né? as pessoas querem participar né? e, e a gente tem que atender os temas de, né que são, a gente tem que prestar atenção nos temas que são importantes para as pessoas e não os temas que são necessariamente importantes para nós isso é um esforço muito grande que eu é, é, que eu procuro fazer. Né? É, e, e, porque hoje são temas que realmente mobilizam, estão mobilizando as paixões das pessoas. Né? Os temas de relação com os Estados Unidos, de relação com Israel, o tema da Venezuela, evidentemente, por exemplo. É, o tema da relação com a China, um pouco menos. É, é, e isso acho que faz parte desse desse sair do aquário né e, e entrar um pouco no, no oceano. e então, eu falei isso, eu não falei isso para vocês, não, falei isso para mim também, porque né, a, a tendência humana é a gente ficar no, no conforto, e eu, nesse oceano aí eu estou nadando todo dia, né, tem, tem peixes aí que, né, é, é, que enfim, não são muito bonitos. Né, é, e, né, é, a tendência é querer voltar para o aquário, não vou voltar para o aquário, não vou voltar para o aquário. Né, é, não vou mas mas é duro é duro então essa questão da interação com a sociedade é, não são só rosas né? não são só rosas é, essa questão de o que a gente faz essa é uma questão eterna que nunca será que nunca será resolvida é, mas acho que ela não é resolvida por isso porque a diplomacia não é uma coisa em si né a diplomacia ela é um é uma convergência de várias né? é, é, de várias atuações de várias dimensões de várias é, interações nossas com a, a, com a realidade é, e é, realmente explicar realmente né, quando a gente tenta explicar a relevância do que a gente faz para a sociedade que vem muito a questão comercial de negociar acordos etc e vem muito a questão consular de é, né, de atendimento aos brasileiros que são coisas que são coisas visíveis mas é, é, acho que é preciso que a gente faça um esforço realmente para, para ir além disso mas sobretudo nós entendemos antes de pudermos né, de podermos conversar com as pessoas. E é um entendimento que também a gente mesmo acho que nunca vai terminar de entender. né A gente precisa realmente questionar isso, isso permanentemente, questionar se o que a gente está fazendo é relevante para, é, para, é, para a sociedade. né Enfim, não respondi, mas é uma pergunta irrespondível, eu acho. É, só para... Você falou da sua filha, né? Uma vez a nossa filha, acho que ela tinha uns seis anos, assim a gente estava em, em Washington, e... Eu me lembro, a gente estava no.. Né, toda a família assim, no carro, eu, na frente de eu a gente estava falando. Eu, ah, porque o meu trabalho, o meu emprego, né? E ela falou assim, ah, você trabalha? É, você tem um trabalho? Eu falei, tenho. Tem, falei, tem é, né? Embaixada, já te expliquei. <tocuss ai> ah, achei que você falasse trabalho de verdade, tipo assim, policial, bombeiro. Exato, quer dizer, né? É difícil, a gente nunca vai conseguir explicar, né? <risos> ah, embaixado. Bom. Não, é, como é que eu estou, Pedro? O que, que é a minha próxima coisa? Pedro, o que, que eu tenho agora? Seis? Ah, então vamos em frente. Vamos lá. É, boa tarde a todos. É, ministro, obrigado por prestigiar a nossa turma. É, minha pergunta é, quais os valores e quais as características nacionais brasileiras o senhor considera mais importantes para a formulação da nossa política externa? Obrigado. É, acho que também é uma grande pergunta. É, é, eu acho que, de modo geral, né, muita gente tem dito isso, né, que durante muito tempo a sociedade brasileira foi uma sociedade... Com valores conservadores, que não se sentia representada pelo seu, é, pelo seu governo. É, eu acho que, antes de mais nada, e essa é uma discussão que né, tem que haver, dizer, a questão da, da fé cristã, né, que eu acho que é algo determinante para a vida de 80%, 90% dos brasileiros, e que nunca encontrou, durante né, muito tempo, não encontrou nenhum espaço né, na, na vida política, e que, cada vez mais, está tá procurando esse espaço né, é, na vida política. É, né, é, Outra questão é, é toda a questão da, da segurança, né? que eu acho que é vital para os brasileiros e, e que também, não, durante muito tempo, não foi assumida como tal pelo, pelos governos. Né? E Um dos aspectos que é muito visível, muito simbólico, embora não seja nem de longe o único, é a questão do, das armas. Né? Então, é, é um debate vivo por isso, porque é, é, em grande parte, um debate entre um sentimento popular que é um sentimento de, de necessidade de segurança e de, de, de né, do armamento como uma como um, um símbolo e um instrumento dessa dessa segurança com todas as limitações que a gente sabe que existem né? é, e, e um pensamento corrente é, anti-armamentista né? é, então não quer dizer claro qualquer coisa se está falando de de maiorias e minorias né? mas isso também acho que é importante porque é, toda toda essa conceitualização eh, de maiorias, minorias, enfim, ah, você não pode falar tal coisa porque nem todo mundo, tal. Eh, eh, isso faz parte também, acho que, desse projeto de, de desnacionalização e de desconstrução da nação, não só no Brasil, mas no mundo, quer dizer, eh, é você dizer que não, a sociedade não, ela não tem uma personalidade coletiva, você tem determinados grupos e grupos cada vez mais fragmentados e mais especializados. Eh, eu a partir do princípio de que não, de que é, é, o povo ele, ele tem uma unidade, ele tem uma personalidade coletiva, a nação tem uma personalidade coletiva. Então, é, mesmo que você tenha uma maioria, uma minoria, e, e, e com as, todas as necessidades de respeito, a, a compensa as minorias, mas é, é como um corpo humano, quer dizer, você, ele se move em conjunto. Né? Seu braço pode não querer, mas o seu corpo vai, você foi. Né? É, então... É, é um desafio, é um desafio para uma democracia. Né? Você ter uma uma unidade ao mesmo tempo, uh, o, a questão do respeito das uh, das minorias. Mas eu acho que você só encontra um caminho nessa nessa tese, que eu acho que né, é válido, de que você precisa do sentimento nacional e dos valores nacionais para uh, progredir, para defender a sua, a sua posição no mundo. É, é essencial que você conceba um pouco o, o povo como uma, essa entidade abstrata, mas que tem uma... Uh, mas que tem uma, uma personalidade, um tipo de personalidade coletiva. Né? É, eu, acho que eu não publiquei, eu escrevi uma vez isso a partir do... Porque, em inglês, isso fica muito claro, porque, em inglês, você tem é, a palavra people, né, que pode ser um plural de pessoas e, ao mesmo tempo, pode ser um, uma unidade de um povo. Né? É, a gente não tem essa... É, e, e eu discuti um pouco isso, quer dizer, como... É, no caso de povo, people, às vezes, é, né, tem que ser um plural e às vezes tem que ser um, uh, um singular. Mas, uh, mas, claro, isso tudo exige um, exige um, um esforço de, de abstração. Mas acho que a realidade, quer dizer, né, é, claro, né, cortando assim, um pouco os ângulos, né, é um pouco essa, de um, de um povo brasileiro que tem valores que se chamam de valores conservadores e que eh, não se sentia representado e que hoje tende a se sentir mais representado pelo, pelo seu governo e que demanda que esse governo atenda a esse, a esse tipo de agenda, que, claro, tudo que se chama os valores de família, tudo o que se chama os valores, né, de valores é, de, de defesa da família, etc. Acho que é por aí. Por ali atrás, quem era ali atrás? Ah, boa tarde. Boa tarde, ministro. Boa tarde, embaixadora. Boa tarde, embaixador. É, eu reitero aqui os agradecimentos dos meus colegas pela abertura e disponibilidade de vir aqui conversar conosco. E eu queria fazer a minha pergunta. Eu queria fazer a minha pergunta baseado num, numa paráfrase da Cecília Meireles que fala no Romanceiro da Inconfidência, aquela famosa frase Liberdade essa palavra que não há ninguém que não entenda e ninguém que saiba exatamente o que é. é. O senhor falou de liberdade e grandeza, mas eu quero fazer uma pergunta ao que o senhor aludiu de indiferença civilizacional. Sim. Queria saber melhor do senhor a que civilização é essa exatamente que o Brasil pertence. Se é uma civilização cristã europeia, capitaneada pelo catolicismo europeu, capitaneada pelo cristianismo norte-americano, se a gente faz parte de uma civilização latino-americana, sul-americana, ou se há uma civilização totalmente sui generis brasileira. E também, nesse espectro que eu pintei, haveria várias ideologias que a gente chama de exógenas ao capitalismo, e é o que a gente está acostumado na civilização ocidental. Então, queria também acrescentar a pergunta se o senhor acredita que a civilização a qual a gente pertence também é determinada por um sistema econômico específico, no caso, o capitalismo. Obrigado. Obrigado. é não, Interessante interessante a, a, a aproximação que você fez com, a, né, com, a, com esse verso da Cecília Meirelles, né, porque né, é o que, quando a gente começa a explicar, não vou conseguir explicar, mas que a gente entende né, qual, é a, qual é a nossa civilização no momento que a gente não tenta explicar. né? Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que, obviamente, a civilização ocidental, greco-romana, judaico-cristã, que era, chamemos como quiser, né? Eu, eu assim, por formação, por interesse, talvez, eu, eu vejo mais claramente a, a origem da nossa civilização na, realmente na matriz, na matriz grega, né? E eu acho que ela é realmente o... O, o, o eixo central de tudo que de, do projeto né da, da aventura já chamei isso também né que nós que nós embarcamos lá né talvez em Creta ainda né em cenas é, e onde nós bem ou mal estamos estamos até hoje e acho que é uma é uma aventura uma história fora da qual a gente não faz sentido né o Brasil nem nem outro país acho que das Américas ou da ou da Europa é, eu acho que esse é o esse é o nosso esse é o nosso projeto é a nossa aventura e na qual nós temos um é, um, um papel fundamental não um papel secundário né? não um papel secundário é porque dentro dessa civilização hoje o Brasil pelo menos numericamente, é o segundo maior país desse desse conjunto né é o segundo maior país desse conjunto é, é, então é, que nos dá uma responsabilidade eu acho que nós temos que assumir esse esse protagonismo porque tudo que nós somos, tudo que nós sentimos está, está baseado nisso. É interessante porque, entre outras coisas, né, o, o projeto de, de marxismo cultural da Escola de Frankfurt, ele, quer dizer, o, o grande, um dos grandes livros da, da Escola de Frankfurt, né, a Dialética do Iluminismo, ele é basicamente uma desconstrução da, da Odisseia, né, e uma, é, uma desconstrução e uma anulação, digamos, da, da Odisseia. Uh, ou seja, é ir uh, lá no, no, no cerne, digamos, da, porque eles querem, querem destruir a civilização ocidental. Então, vai lá no, né, no, seu, no seu berço para tentar retrospectivamente uh, estrangular o bebê no berço, como as serpentes tentaram estrangular uh, em Hércules. Né? Uh, e, e como hoje, talvez aqui no Brasil, modestamente, algumas serpentes estão tentando estrangular o... O, o nosso governo no berço eh, e não vão conseguir eh, enfim eh, essa essa esse eixo é, eu acho que é fundamental eu acho que é fundamental eh, e é claro que o Brasil é uma, é uma versão digamos dessa dessa civilização eh, pelo aporte ameríndio evidentemente pelo aporte africano pelo aporte asiático árabe judeu etc etc né? mas eh, eh, eu digo muito nisso né o acidente é muito mais um projeto literário do que qualquer outra coisa né literário no sentido amplo né de do discurso de tudo que a gente vive na, no mundo da, das ideias e aí evidentemente a, a gente está ligado a a isso mais até do que e, e aí também quer dizer teremos toda uma outra ter toda uma outra conversa né é, sobre a a questão das origens do cristianismo e eu tendo a ver o cristianismo no cristianismo muito mais a influência grega e helenística do que propriamente a influência judaica, mas, enfim, isso é outra, é, é outra questão. É, mas, enfim, é, é. Ocidente, que, aliás, eu, é, coincidentemente, bom, não quero fazer propaganda, mas o primeiro livro que eu escrevi, que é um livro de poesia que eu publiquei quando tinha 18 anos, chamava o Ocidente, é outra, é. um dia eu vou, vou revê-lo e reeditá-lo, talvez, obrigado. Não, eu... mais uma? Não, era uma coisa mais, mais mais prática. Eu acho que as coisas que se avizinham, entre as ações de política que se avizinham, são três visitas internacionais importantes do presidente, uma semana que vem, para os Estados Unidos, depois Israel e Chile, Chile-Israel. Então, eu queria conhecer um pouco as suas expectativas em relação a essas... Essas três visitas. Não, interessante, porque isso realmente... É, temos aí um desafio grande pela, pela frente com essas três visitas. É, não, os Estados Unidos, realmente nós temos é, a convicção de que é preciso voltar a transformar numa parceria central é, é, em benefício de tudo que a gente quer fazer no Brasil, tanto em termos de, é, de crescimento econômico, quanto em termos de é, segurança e defesa, quanto em termos de... Uh, promoção né, dos nossos valores ou dos nossos princípios né, em todas as, as esferas, como a, proteção, a promoção da democracia, por exemplo. Né? Uh, né, é, o, é um parceiro que é absolutamente fundamental em todas essas, essas dimensões. Eu acredito muito na, numa certa uh, comunidade de destino, digamos, entre Brasil e Estados Unidos, com todas as suas diferenças, mas uh, uh, né, acho que são, são países realmente que né, são duas versões muito paralelas da, dessa civilização ocidental do que a gente que a gente falava é, com, de novo com todas as, as diferenças é, o que cria uma talvez uma proximidade né é, que acho que não existe com nenhum outro com nenhum outro parceiro é, não por nenhum tipo de evidentemente de imitação nem o que quer que seja mas é, por uma por uma questão de destino por uma questão de, de essência da, da nossa da nossa nacionalidade e da nacionalidade é, americana então acho que é uma, uma base muito muito profunda para esse para esse relacionamento é, enfim, e que tem hoje uma, várias dimensões práticas extremamente importantes. Eu falava um pouco dessa comparação, um pouco grosso modo, né, do que aconteceu com o Brasil, em termos econômicos, quando o nosso grande parceiro era os Estados Unidos, e o que aconteceu depois, quando nós deixamos de lado essa parceria prioritária. Acho que, claramente, as diferenças são gritantes. E, então, hoje, com... O um novo projeto é um projeto de voltar a realmente nos, eh, tentar nos conectar com eh, um parceiro que realmente pode nos trazer o, o salto tecnológico que nós precisamos, o salto de inovação, de, de competitividade que, eh, que nós precisamos. Né? Eh, outros parceiros são, evidentemente, fundamentais, mas acho que está visto que eles não têm essa... Não é que eles não queiram, é porque a estrutura econômica não permite, e, e porque determinadas políticas não são, não são favoráveis a isso. Outros parceiros não permitem, por mais que o começo com eles até seja maior que com os Estados Unidos, é, não existe essa vertente tecnológica, não existe... Né, a relação é completamente, é completamente diferente. Né. Então, é, eu acho que a ideia de uma, de uma interconexão crescente da economia brasileira com a economia americana é absolutamente fundamental para esse nosso projeto de... enfim de um crescimento sustentável, de um crescimento de uma economia aberta, desestatizada. Né? É curioso, todo mundo, acho que hoje, concorda na necessidade da, da desestatização, que o fato da presença muito pesada do Estado na economia brasileira é um dos nossos problemas. né? E aí, é, você pergunta ah, qual é o... ah, Então, qual deve ser nosso principal parceiro? Um país com economia completamente estatista ou um país com economia quase completamente privada? Ah, não sei. Bom. Eu acho que eu sei. Né? Eu, acho que eu, tenho, né? eu acho que se você quer ter uma economia aberta, capitalista, né? sem, sem precisar do Estado fazendo tudo, uma economia realmente privada, com empreendedorismo, com inovação, você vai buscar um país que tem empreendedorismo, que tem inovação, que tem uma economia aberta, que não depende do Estado, que, né? que você tem né? toda uma, né? uma cultura empresarial completamente diferente, e não né? determinados parceiros que têm uma economia estatal, centralizada, plano quinquenal, plano decenal, plano... É, isso Estados Unidos. É, Israel, quer dizer, mutatis mutantes, também é uma relação muito promissora que foi, é, é, que foi negligenciada durante muito tempo. Né? Infelizmente, Israel é, virou, né, um, para, muitos, é, para muitos, uma espécie de um párea na, na comunidade internacional, e o Brasil é, meio que se associou a isso, infelizmente. Né? É, é um país como os outros, é um país que tem o direito de existir. É um país cu cuja criação, a diplomacia brasileira, aliás, está muito associada, por causa de Oswaldo Aranha, não só porque presidiu a sessão né que criou Israel, mas porque atuou em, em favor dessa dessa resolução. É, é algo que, né, para nós, é um pouco enfim, um efeméride, mas que, para os israelenses, é algo extremamente presente. Bom... É, e, e um país que tem né, justamente nessa, sobretudo nessa área tecnológica né, Israel talvez depois dos Estados Unidos é, é, é o grande é o grande polo tecnológico do mundo hoje é, é um livro extraordinário chamado Startup Nation né, que descreve essa é, essa potencialidade de Israel nessa área que eu recomendo muito é, para entender por que, que a gente tem essa dizer, não é simplesmente um país que está lá é um país que tem uma e que tem uma disposição de cooperar com o Brasil é, é, extraordinária é, enfim, é, e, e em outras áreas também, tecnologia de segurança, tecnologia de defesa, por exemplo, que tem a ver com essa capacidade inovadora de Israel, coisas que são fundamentais para o povo brasileiro. E que tem também um aspecto simbólico, né? aqui voltando à questão dos valores. Né? É, Israel, para muitos brasileiros, enfim, por causa da sua fé, é, é, é a Terra Santa, é, tem uma associação, é onde está, o, né? onde está o Santo Sepulcro, enfim, isso não é algo banal. É claro que para uma civilização totalmente tecnocrática, tanto faz, né mas, uh, para né, pessoas que né, têm outro tipo de, de conexão com o seu próprio passado, com a sua realidade, com a sua fé, no caso, é, é diferente. Então, ter um, é, enfim, esse, esse aspecto simbólico, no sentido de não de menor significação, mas no sentido de símbolo, no, no sentido mais profundo, é, é, é também fundamental na nossa, na nossa relação com Israel. É, enfim, e, e, e o Chile, enfim, é, é um, é, eu acho que é interessante porque é, é, um, é um país que tem já uma, uma, uma trajetória né, bastante é, longa de, é, digamos, uh, coesão desses, dessa dimensão de uma economia liberal eficiente com, é, o, com a dimensão essa de valores que eu falava, quer dizer, de talvez, às vezes, com conotações diferentes daqueles que nós, nós temos hoje, mas é, eu acho que na América, na América do Sul é um exemplo muito claro disso, né? é, muito claro de um país que deu certo com essa é, conexão de uma... Quando eu falo conservador, enfim, é, é lato senso, né? por falta de um termo, de um termo melhor. É, liberal também, aliás, né? um termo que não é tão, tão pacífico. Mas eu acho que é um, é um exemplo... Bom, de, né, uma sociedade que, de um país que conseguiu essa coesão liberal-conservadora, que eu acho que é o, a chave para o, que a gente pode fazer, é, para o que a gente pode fazer no mundo. É um país que tem uma, uma projeção internacional extraordinária e regional, sobretudo. É, é, estamos fazendo com eles, por exemplo, esse esforço de reconceitualização do, do projeto, do projeto sul-americano, é, né, saindo do... Conceito na Sul, para um novo conceito, de modo que isso vai ser parte também da, da visita, porque tem a, tem, a, tem a visita bilateral, mas tem a, a reunião dos chefes de do Estado sul-americanos para tentar, de alguma maneira, refundar o projeto sul-americano em novas bases, com bases totalmente democráticas e mais flexíveis do que eram as da, da Sul Enfim, então, são, são todas elas dimensões que têm a ver com, essa, né, com esse esse projeto, com esse projeto de reconexão com, é, com aquilo que a gente entende, que devem ser nossas prioridades, e que estava muito, e que em todos esses casos, estava muito negligenciado. Obrigadíssima, ministro. Acho que agora às é cinco e meia, acho que agradeço tá bom, né? a, a disponibilidade, a abertura tá e o seu tempo, mas dia, não pra mim. não queria, não sei se tem mais uma última pergunta, mas se não é realmente, dois, realmente é mais dois minutos, né? se alguém tiver quiser fazer uma última pergunta então, agradeço tá muitíssimo, ministro, e Muito espero que, que realmente vire uma tradição. Já convidando aqui para o fim do ano o secretário-geral para encerrar e fazer o alento. Muitíssimo obrigado e boa sorte aí nessas, nessas viagens tão importantes obrigado. realmente, eu acho fundamentais aí para a nossa política. Obrigado, Gisele. Obrigado, secretário-geral, por ter vindo prestigiando todos. Eduardo, meus <risos> <nosso risos> colegas do gabinete. Obrigado. obrigado.